Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. O que te leva a pensar que o entregador do rap, do iFood, seja lá o que for, quem fala a entrega de bike, tem a ver com um filme dos anos 40? Olha só, hein? Na verdade é o seguinte cara, eu assisti um filme esses dias pela Amazon chamado Ladrões de Bicicleta, esse filme tá meio que em alta agora, a galera comentando e tal, mas ele é antigaço, cara, então o que acontece, Ladrões de Bicicleta conta a história de um pai de família né, ele, a sua mulher e seu filho de 5 anos, que após o final da primeira guerra mundial. Eles não tinham muito do que trabalhar, então ele ia sempre pra uma praça, assim, à procura de, de trabalho. Então ficavam as pessoas que tinham, que eram os empresários da época, e subia tipo, num púlpito, num coreto, e anunciar o que a vaga que tinha. Certo momento eles falavam assim, ó, oh, tem uma vaga aqui para colador de cartazes. Só que pro cara trabalhar aí nos lugares colando cartazes, né, tipo esses cartazes de... De show que você vê pelas ruas, assim, né? De filme que vai ter. Anúncios em geral. Pra trabalhar nessa vaga, você precisa de uma bike, senão não rola. Daí o cara do filme fala, ah, eu, eu vou, eu vou, eu vou. ele falou ah, mas você tem uma bike? Ele fala, tenho, tenho. Só que na verdade ele tinha, né? Porque, no, como ele tava sem trabalho, essas coisas, a única coisa que ele tinha era uma bike ele vendeu pra continuar comendo, pagando aluguel, essas coisas. Ele falou que tinha, aí ok. Daí ele fica felizão, né, cara? Volta pra casa, fala pra mulher Pô, eu um trampo e tal É... colador de cartaz Só que eu preciso de uma bike Ela fala, ah, vamos juntar uma grana Pega as coisas que tem pra vender Daí Ele cata as moedas, cata uma par de coisas Ela cata uns bob que ela tinha Os bolos que ela fez, umas costuras que ela fez E junta as moedinhas vai lá E consegue comprar a bike dele De novo Na verdade ele tinha, que deixar, tinha deixado ela no prego Prego é quando você precisa é, de uma grande emprestada, você vai lá e deixa alguma coisa em consignação com alguém. Não sei se isso rola hoje em dia, né? dele ele pegou e fez isso. dele ele cata a bike e vai trampar. Daí o trampo já é treta, né, cara? É igual o entregador de hoje. O que, que é o trampo? Ele tem que andar com a bike, se... dele senta na bike, essas bikes dos anos 40, né, cara? Que parece essas bikes atual hoje em dia. Daí ele pega e... E carrega no ombro, cara, uma. uma escada e no guidão pendurado um balde com cola e o um pincel. Daí ele para nos cantos e vai instalar os seus bagulhos lá, os seus, seus cartazes. Certo momento, cara, o que acontece? Vem, enquanto ele tá lá em cima, trepado na escada, vem um maluco e rouba a bike dele, cara. Dele vê, ele desce a milhão da escada e vai. Ah lá, ladrão, ladrão, pega, pega, pega, pega. pega. Tenta de tudo pra catar o cara, sai na corrida no meio da galera e o cara sai voado com a bike dele, mano. Sério, imagina a treta, você tem que trabalhar. A única forma de conseguir trabalho é com a bike. E você não tendo a bike, você não tem trabalho. Como é que você faz? É exatamente a analogia que você faz hoje com os caras entregadores, né? Do rap, do iFood e assim vai. Para o cara conseguir trabalho, ele tem que ter a bike como instrumento de trabalho. E as pernas e um bom condicionamento físico também, para que consiga se movimentar daqui para lá, de lá para cá e assim vai. Cara, daí o filme vai desenrolando, ele indo atrás desse cara que roubou a bike dele. Daí ele com seu filho atira a tiracolos, sai na captura, velho, atrás de quem roubou a bike dele. E nisso vai acontecendo várias coisas Ele vai acusando pessoas que não tem nada a ver Outras pessoas o acusam E o filme vai se desenrolando Ah... A relação vai dando uma balada e tal, ele vai ficando sempre nervoso, aquela coisa toda. O filme todo é em preto e branco, uma fotografia bonita demais, cara. Né? Porque mostra uma Itália, o filme é todo feito na Itália, né? Então mostra essa cena de pós-guerra, como que era a galera, né? E mostra esse retrato humano, né, cara, da, pro, da pobreza da galera, que também tem a ver, lógico, com a pobreza atual que vivemos aqui no mundo, principalmente no Brasil, né, cara? A falta de grana, o desemprego, isso é muito, aparece muito no filme. A relação que tem o pai com o filho, né, cara? A cumplicidade que tem os dois, né, cara? Um é extensão do outro e o pai naquela austeridade brava, assim, dando aquelas broncas. Chega uma hora que ele até dá um tapa no filho e se arrepende depois. Mas é uma coisa muito bonita de ver, assim, sabe? Daí ele tentando sobreviver, né, cara? E o que me tocou muito nesse filme é o fato disso, cara, de que você, tanto lá no pós-guerra, você precisar de uma bike, e hoje também, né, cara? Tantos jovens que seu primeiro trabalho foi ser como entregador. Né? Inclusive eu fico muito sensibilizado Quando peço alguma coisa à noite Pra comer no, no conforto no meu lar E vem um cara de bike entregar Falo, puta cara, me parte o coração, sabe Porque eu também eu uso bike Como transporte desde quando eu tinha meus 10 anos E hoje nos meus 46 Sigo fazendo a mesma coisa Uma coisa interessante desse filme É que o, o menininho, cara, do filme Ele tem 5 anos, né E ele chama Cadê o nome dele aqui Deixa eu achar aqui, cara Opa, Enzo Staiola. Ele chamava Bruno no filme, né? Ele tinha cinco anos. Hoje ele tá vivo ainda, cara. Tem uns um e tantos, cara. Se você procurar lá por Enzo Staiola, você vai ver que ele tá lá. E o ator que faz a cena em si, né? Que é o Lamberto Magiorini, Ele meio que... Tanto ele como o filho, né? Só ficaram nesse filme mesmo, assim, sabe? Mas é uma coisa bem legal de ver, cara. Vale muito a pena você ver esse filme. Ele... Mostra bem esse retrato todo que eu disse aí, né, cara? E tendo num, umas cenas mais marcantes, né, cara? É quando o pai não consegue a bike de jeito nenhum, né, cara? E sendo zoado pela galera, porque ele acusa pessoas inocentemente, o filho vai lá e tá sempre ali ao lado do pai, abraçando ele, por mais que o pai seja bem cascudo. Assista, está na Amazon Prime E você vai curtir, cara Se você curte histórias sensíveis Esse é um filme Ladrões de bicicleta, beleza? Se você curte o que venho fazendo aqui nesse podcast E quiser dar um help aí pra gente, cara Toda ajuda é bem-vinda E nenhuma doação é pequena demais Você pode entrar lá no karma.news E ver lá na parte apoio E fazer um pix aí de qualquer coisa, cara Porque... Eu faço parte daquela galera em extinção, que se chamava jornalista. E hoje eu faço essas paradas aí pra ver se a gente consegue liberar uma moeda aí pra pagar um mago, uma luz, uma internet, chupar um pirulito de vez em quando e assim vai, beleza? Então espero que você tenha gostado desse episódio e seguimos em frente aí nesse estado sujeito a guincho.